Olá, eu sou o Luciano, sou o desbravador Caixara e essas daqui são as minhas malas porque eu decidi para o Brasil de surpresa. Quais será que vão ser as reações? Vamos descobrir? Vem comigo! é isso aí pessoal, acabei de passar pela segurança Fui escolhido aleatoriamente pra checagem completa no raio-x Funciona assim, tem o raio-x comum Que é aquele que você só passa em cima de um arco de metal e ele fala se você tem alguma coisa ou não Mas também tem o raio-x completo, que é uma máquina Que nem nos Estados Unidos, que você entra dentro de uma máquina e ela te escaneia inteiro E eu fui escolhido aleatoriamente para participar dessa brincadeira, desse joguinho Foi rapidinho e eles não encontraram nada, óbvio mas agora eu tô pronto pra ir. Brasil, bora. Essa é a primeira vez que eu entro aqui na parte de embarques domésticos da Air Canada. Eu achei bem pequeno comparado a Toronto. Mas é tão bonito quanto. Gente, olha lá quem vem virando a esquina. Uma última parada pra comprar essa caneca que eu não tinha ainda. Uhul, mais uma pra coleção. Estou aqui esperando o avião sair para Toronto e o coração está mil. Bora lá. Eu cheguei aqui em Toronto e agora vai ser uma corrida maluca procurando o portão de embarque, terminal de embarque, porque o tempo de conexão é muito curto. Mas vamos tentar e a gente vai conseguir. Cheguei aqui faltando 5 minutos para começar o embarque Vários ninguém Só ela aqui Tô aqui no aeroporto de Toronto esperando sair o voo E olha essa curiosidade Tem um orelhão aqui Olha que legal Para quem pensa que ainda não tem orelhão no Canadá Ainda tem sim, gente Já tô aqui no avião pro Brasil O avião para cá, para Toronto Tinha... Uns 400 passageiros, e aqui pro Brasil já tá bem mais vazio Mas vamos lá, espero chegar dentro do horário Não costuma atrasar, então eu tenho esperança de que vai estar tá tudo certo E vamos ver quais vão ser as reações pessoal cheguei aqui em São Paulo, já tô sentindo o cheiro de poluição, acho que eu tô no lugar certo, hein? Já cheguei aqui no hall do prédio, agora é só fazer a surpresa. Vamos lá? Ah, não acredito! Não acredito! Não acredito. Vamos, gente! É vídeo o que você está fazendo aqui o que, é que tu faz aqui que? Ai, desgraça